Utilização dos Espíritos da Natureza Todos os reinos da natureza são povoados por seres vivos e materiais, que vivificam e guardam essas dimensões vibratórias que constituem seu habitat. Em princípio, todos os espíritos da natureza podem ser utilizados pelos homens nas mais variadas tarefas espirituais, para fins úteis. Para Celso era o pseudônimo de Teofrastus Bombastus. Químico e médico nascido na Suíça em 1493. Desencarnou em 1541. Criou a denominação classificatória dos elementais. 1. Um, elemental da Terra. Gnomos. 2. Elementais da Água. Ondinas. 3. Elementais do Ar. Silfos. 4. Elementais do Fogo. Salamandras. E da Índia, China e Egito, contemplam a lista com 1. Elementais da Terra, Duendes 2. Elementais da Água, Sereias 3. Elementais do Ar, Fadas, Amadríades Ainda da Umbanda, invocam-se representantes das sete linhas, dentre as quais os caboclos, pretos velhos, índios, Iemanjá, etc. Muitos trabalhos de magia negra são jogados no mar ou em rios que dificultam a sua localização para o desmanche. Nesses casos, pode-se invocar esses trabalhadores para que os localizem e os tragam para que se possa desfazer o mal feito. Os espíritos da natureza, todos, são naturalmente puros. Não se contaminam com dúvidas dissociativas, egoísmo ou inveja, como acontece com os homens. Predominam neles inocência e ingenuidade cristalinas. Prontos a servir, acorrem solícitos ao nosso chamamento, desejosos de executar nossas ordens. Nunca, porém, devemos utilizá-los em tarefas menos dignas ou a serviço de interesses mesquinhos e aviltantes. Aquilo que fizerem de errado, enganados por nós, refluirá inevitavelmente em prejuízo de nós próprios. Lei do Karma. Além disso, devemos usá-los na justa medida da tarefa a executar, para que eles não se escravizem aos nossos caprichos e interesses. Nunca esqueçamos de que eles são seres livres, que vivem a natureza e nela fazem sua evolução. Podemos convocá-los ao serviço do amor para o bem de nossos semelhantes, já que, com isso, lhes aceleramos a evolução. Mas é preciso respeitá-los, e muito, se usarmos como escravos, ficaremos responsáveis por seus destinos, mesmo porque eles não mais nos abandonam, exigindo amparo e proteção como se fossem animaizinhos domésticos. Com isso, podemos nos prejudicar, embora não se deem conta disso. As leis divinas devem ser observadas. Terminada a tarefa que lhes confiamos, cumpre libertá-los imediatamente, agradecendo a colaboração e pedindo a Jesus que os abençoe.